Busca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 A filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos e os inimigos do, do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulos, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções, os doze discípulos partiu dali a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje o livro do Êxodo está falando Segundo a promessa de Deus, a descendência de Abraão seria Grande, como se fosse areia do mar E segundo ainda a promessa de Deus, falta o seu povo chegar à terra prometida terra de Cana Falta o seu povo chegar lá E tomar essa terra Chegar a ser terra prometida É uma obra de Deus Da qual ele prometeu a Abraão Então nós vemos que quando Deus promete as coisas Ele cumpre Deus é amor Deus não é facilidade, ele cumpre E nós estamos vendo aqui nesse capítulo Do êxodo aqui, que o faraó Começa a ter preocupação de ver o povo hebreu aumentando naquela quantidade dentro do seu território, dentro do Egito. Aí começa uma preocupação política, medo de perder o seu poder, medo de perder as propriedades do Egito. Pensa assim, se esse povo crescendo dessa maneira, se juntar com outro povo, vão tomar um dia o Egito de nós. A preocupação por coisas materiais faz com que o faraó faça o povo de escravo. Começa a escravizar, começa a dar o um serviço pesado para o povo hebreu. Aí, não bastando isso, queria tirar a vidas das crianças do sexo masculino. Lembra que ele manda as parteiras matar também as crianças? E elas voltam e falam, ah, as mulheres dos hebreus são fortes, quando nós chegamos lá, ela já deu a luz, que elas não queriam estar tirando a vida das crianças. Isso aí reflete no mundo de hoje, na, na política de muitos países hoje, que brigam, que procuram entrar em aflitos, procuram escravizar o povo, do seu vizinho, Porque está achando que está defendendo Está achando que aquilo ali É um dever seu De tomar o que é do outro De se preocupar se aquele outro lá está um pouco mais rico Aí eu pergunto Eles acham que estão revidificando os seus direitos Mas aonde entra Deus aí? Aonde que fica Deus no meio? Deus não está no meio dessas coisas. Ainda vem acontecendo, e acontece no meio de nós, às vezes, brigas, encrenca por causa de poderes. O cristão não pode pensar de procurar só, é meu direito, então eu vou até o fim. Eu discuto, eu brico com o vizinho, por causa da sujeira que veio da minha frente, eu brico com o vizinho porque eu, o gato dele fez sujeira na minha casa, é que nem lá em casa, lá em casa não tem nem um gato, mas três, quatro direto lá dentro de casa. Tem um que chega de manhã, faz abrir a porta para ele, ele entra, dá uma volta lá dentro, passeia, depois ele vai embora, que ele quer, do vizinho lá de cima. Fazem sujeira lá na frente de casa, eu vou encrencar com o vizinho por causa do gato. Vou arrumar confusão com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo ou de frente. Será que... Onde está Deus no meio dessas coisas, que nós temos que encrencar, às vezes, por causa de um animalzinho? Custa, às vezes, você pegar lá a sujeira, tirar, e, e essa coisa deixa para lá. Se veio folha lá de cima do vizinho, parou na sua porta, pega uma, uma vassoura, faz um exercício, né, limpa. Mas a vizinhança de país é como acontecia naquela época. O medo de perder o poder faz-se escravizar as pessoas e até cometer assassinato. É o que o rei de Faraó fez com o povo de Deus. Mas Deus não abandonou o seu povo. Nós sabemos da história, aí ele manda Moisés tirar o seu povo da escravidão e levar até a terra prometida. Então, a mensagem dessa, dessa passagem do livro do Êxodo nos deixa bem claro que Deus não abandona os seus filhos. Por mais dificuldade que nós passamos, Deus está conosco. Tanto é que o evangelho de Mateus aqui vai bus buscar em Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Nós vemos que quando um padre chama atenção, quando ele pega firme com o povo e fala, ah, o padre, aquele padre é radical, aquele padre é muito sério. Jesus foi radical aqui. E quem disse para ele, Alguns dos apóstolos olhou para ele, falou, você está sendo muito radical. Eu tenho que pôr Deus acima dos meus pais, dos meus filhos. E Jesus foi radical aqui. Fez essas exigências aqui, as exigências que ele fez aos seus discípulos e faz a todos nós. Deus acima de tudo. Devemos escolher a Deus e decidir por Cristo. E às vezes está até a vida. É isso que está nos pedindo o no evangelho de hoje. Por amor a Deus, temos que enfrentar muitas vezes, muita, na vida nossa, muita crucificação, muitas coisas difíceis. É isso que, Deus, que Jesus está pedindo aqui. Morrer por Cristo faz germinar uma vida nova em cada um de nós. E também faz germinar vida no reino de Deus. Essa morte que Jesus está nos pedindo, entregar-se. Deixar um pouco as coisas do mundo e estar se entregando para Deus. Isso é viver com Deus. Quando Jesus diz que quem ama os pais a é mãe, mais do que Deus não é digno de mim. Jesus aqui não condena o amor familiar de jeito nenhum, está mostrando para cada um de nós onde está o sinal de Deus no meio de nós, dos cristãos. Ele não manda abandonar, pelo contrário, porque lá no quarto mandamento diz, honrai pai e mãe. O que eu não posso, que Jesus está querendo dizer aqui, é que nós, com muitas desculpas, às vezes, para ficar em festa com a família, abandonamos as coisas de Deus vamos para chakras, vamos viver a vida, vou viver a vida, e Deus fica no segundo plano. Coloca a família em primeiro plano. Muito pelo contrário, aquele que tem o pai ou a mãe numa cama, a sua missão é estar lá do lado. A sua missa, se não puder ver, é aquela missa. Quem está com o seu doente lá na cama, seu pai, sua mãe cuidando, está participando de uma missa. Se ele não, eu não posso ir à missa, porque meu pai ou a minha mãe está numa cama e eu tenho que cuidar dela. Você já está vivendo a missa dentro de casa? Essa pessoa vive a missa dentro de casa. Ele está honrando Deus em primeiro lugar, que é cuidar do pai dele ou da mãe. É disso que Jesus tem que diferenciar as coisas aqui. Não pensar, poxa, eu vou deixar meu pai e minha mãe morrendo mim, porque eu tenho. Não, não é isso que Jesus está pedindo. Colocarmos as coisas na balança e balançar, ver o que nós podemos colocar. Deus em primeiro lugar. Hoje nós estamos vendo igreja vazia. A preocupação que a gente fala era acabar a pandemia, vai encher. Olha, eu não sei, não, hein? Eu tenho essa preocupação. Já conversamos com alguns padres que têm essa mesma preocupação. Se acabar a pandemia, Tu não, agora liberou que não tinha lugar para mil pessoas sentadas. Vai voltar a encher? Acomodaram-se, se acomodaram em casa na frente da televisão. Muito melhor ficar lá em casa do que eu ir para a igreja, eu fico aqui, eu assisto aqui, assiste mesmo, porque televisão é assistir, aqui nós participamos. Missa na televisão nós sabemos que é para os doentes, na pandemia, pediram, ó. Vamos ficar, a igreja ficou fechada, não tinha como. Hoje está liberando aos poucos. Mas mesmo assim, e esse fim de semana, está certo, que foi de última hora, mas sobrou senha. Ai, ah, eu quero ir na missa, ah, mas não, não, não, que laboroso. O dia que sobrou, tinha senha a mais para vir, sobrou. E você sabe o que é mais triste? Que dá vergonha de falar na igreja, mas a gente tem que falar. O que eu assisti sexta-feira, você sabe qual o comércio que mais cresceu durante a pandemia? Foi venda de livros religiosos, terço? Não. Foi material de pornografia. Foi o que mais cresceu na pandemia. Assisti isso sexta-feira. Isso de uma proprietária de uma loja que tem. Foi o que mais cresceu. Nunca vendeu tantos produtos pornográficos igual vendeu agora na pandemia. Teve um produto que vendeu mais de um milhão. Aí eu pergunto para vocês, o povo está preocupado com essa peste que está aqui? Estão preocupados em oração? Devia ter vendido muitos terços, né? muitos livros religiosos, muitas bíblias. Se tivesse falado, olha, aumentou, foi. Aí a gente ia ficar contente. né? Veja bem, como, onde está o lugar de Deus no coração dessas pessoas. Nós precisamos rezar mesmo muito e pedir muito para Deus. Porque se não fosse Jesus, isso aqui está muito pior do que... Sou do Homem Gomorra. Nem já falei aquele dia aqui, que era o evangelho do dia. Muito, muito pior. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Mas dá pena de a gente ver a igreja, pessoas que então estão. E eu fico, coração às vezes partido e pensando, quando eu vejo as pessoas mais de frente, não vindo mais na igreja. sou que era ministro, que era catequista. Tem também gente que é ministro abandonaram. Não, não vou. Mas vai no mercado. Na igreja não vou, é perigoso. Vocês são louco. Vocês são louco de. Que pena, né? A gente tem que desabafar um pouquinho, porque às vezes a gente fica guardando essas coisas. Porque não é possível que um cristão, se diz cristão, nós somos Pecadores, nós falhamos, nós temos as nossas falhas, mas tem umas coisas que é gritante, né? Não dá para dizer que aquela pessoa foi uma pessoa de frente de igreja que fez isso, que fez isso, chega na sua hora, não, não vou não. Fique em casa. Há um ano e tanto que não comunga da palavra e nem da Eucaristia. E acha que não sabe por que está que acontecendo isso. Se Deus quiser, isso vai passar. Mas não está presente para receber Jesus Eucarístico e nem a palavra de Deus. Fique em casa acomodado. O que nós temos que fazer, infelizmente, é rezar e pedir que Deus tenha a pena de cada um de nós e dessas pessoas aí que não estão enxergando Deus na vida ainda, que não colocaram Deus na vida deles. Porque essas pessoas que vão buscar esses objetos, que vão procurar essas coisas na pandemia, ainda não enxergam Deus, não tem Deus na vida. Aí você vê na televisão falar tantas coisas, tantas. Ah, porque isso, porque eu estou vivendo a vida agora. Aí morreu, fala assim: foi junto do Pai, foi junto de Deus. Será que foi? Quem somos nós para condenar? Não estamos condenando, é Deus que sabe. Onde ele vai colocar cada um de nós. Mas morreu, virou santo. Está junto do Pai. Ah, ele está de lá de cima olhando por nós. Tá. Sabemos se está para cima, se está para baixo. Mas é Deus que sabe. Mas nós ainda temos que orar por essas pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.